Como não gozar tão rápido? Resistência erétil. As melhores maneiras de durar mais tempo na cama. Seu pênis é um pouco rápido no gatilho por assim dizer. Não surte, até um em cada três homens experimentam a ejaculação precoce em algum momento de suas vidas. É tão normal, de fato, que a clínica Mayo considera a ejaculação precoce como uma queixa sexual comum e insiste.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 Na verdade, diagnosticamos a ejaculação rápida agora, não prematura, diz Nicolé Prause, ph Doutor, cientista de Líberos. Muitos homens que se identificam como chegando rápido demais na verdade não são mais rápidos para o orgasmo do que outros homens quando testados. Portanto, a primeira coisa a considerar se você está preocupado é se suas experiências podem ser normais. Embora não exista exatamente uma regra de ouro para me diagnosticar com ejaculação rápida, Prause diz que você não deve se preocupar se estiver tendo apenas relações sexuais penetrantes por dois minutos antes do orgasmo. De fato, você realmente deve considerar um problema se quase sempre ejacular dentro de um minuto após a penetração, não conseguir adiar a ejaculação e ou se sentir frustrado a ponto de evitar completamente a intimidade sexual. Nesse ponto, pode valer a pena uma visita ao médico para um diagnóstico legítimo. Bruce garante que, se você quiser aumentar sua latência para a ejaculação, poderá fazê-lo com tratamento. A maioria dos homens que relatam essa dificuldade é realmente duradoura dentro da faixa normal. Ela compartilha, observando que, se você faz sexo com mulheres, a maioria não deseja relações sexuais prolongadas e rápidas, pois raramente leva ao clímax. Você pode desenvolver melhores habilidades em sexo oral, toque mais lento e hábitos sexuais positivos similares. Devido a uma menor latência de ejaculação que faz de você um amante superior, acrescenta ela. O que faz os homens gozarem rápido demais? Existem evidências de que homens com ejaculação rápida são mais sensíveis em sua genitália e mais responsivos à estimulação sexual visual, diz pra use vale a pena notar que embora vários fatores possam contribuir para a ejaculação rápida você pode se surpreender ao descobrir que a maioria não é física problemas psicológicos como estresse e depressão podem agravar essa condição e são muito mais comuns do que uma condição física específica como o aumento da sensibilidade inflamação da próstata ou problema na medula espinhal para entender melhor o seu problema seu médico precisará discutir sua história sexual com você. Lembre-se de que eles são profissionais médicos e já ouviram tudo isso antes, portanto, seja aberto e honesto. Quanto mais o seu médico souber, melhor ele poderá ajudá-lo a tratá-lo. Como tratar adequadamente a ejaculação precoce? Às vezes, a ejaculação precoce desaparece sozinha em algumas semanas ou meses, sem várias visitas ao consultório médico. Aliviar o estresse é a melhor maneira de começar, então trate-se de um pouco de RR e veja como isso acontece. E a coisa mais importante. Não se culpe ou se sinta inadequado de alguma forma, pois isso pode ampliar o problema. Se ajudar, fale abertamente com seu parceiro para evitar falhas de comunicação. Segundo o Trause, a solução a seguir é uma opção para o tratamento da ejaculação precoce. Se você tiver a sensação de que está prestes a ejacular prematuramente, você ou seu parceiro podem apertar a haste do pênis logo abaixo da cabeça, com o polegar de um lado e o dedo indicador do outro. Aperte por aproximadamente 20 segundos, solte e você poderá retomar a sua atividade sexual. Quando realizada de forma eficaz por um período prolongado, a técnica permite adiar a ejaculação com o aperto. Eventualmente. À medida que você se sentir mais confortável com sua capacidade e resistência sexual, acabará aprendendo a adiar o orgasmo com sucesso sem o aperto. Essa prática pode ser repetida quantas vezes for necessário e geralmente requer comunicação aberta com seu parceiro. Então meu amigo, tome uma atitude para recuperar sua masculinidade. Clique no primeiro link na descrição abaixo e assista ao vídeo.